Por favor Não reconhecia esses sacos de carne decadente Seu cheiro era de vampiros Mas eles mastigavam a carcaça da vítima Como cães Esta casa dos mortos traz as marcas inconfundíveis do clã de Melkaia. A que profundezas desceu nossa dinastia? Se esses monstros eram os descendentes do meu nobre irmão, seriam eles tão baixos a ponto de recrutar iniciantes entre os cadáveres ressecados enterrados aqui? Meu irmão, meu Caia, foi feito por último e, portanto, recebeu a menor porção do dom de Quem. Embora imortal, sua alma não podia sustentar a carne, que conservava muito da sua antiga fragilidade humana. Ao que parece, essa fraqueza passou para sua descendência. Suas peles frágeis mal ocultam a decadência abaixo delas. Cuidado Raziel. esses fantasmas são espíritos de vampiros que ficaram presos por muito tempo no reino espectral. Quando suas naturezas de vampiros se adaptam a este plano, eles se tornam devoradores de almas. Não permita que esses espíritos tornem a habitar seus corpos. you <laughs> Oh, going oh. Presente-se, criatura. Não me reconhece, irmão? Mudei tanto assim? Melkaia! Sim, irmão. Você deveria ter ficado onde o mestre o colocou. Você achará Nosgoth menos agradável do que se lembra. O que aconteceu com o meu clã, responda irmãozinho, ou arrancarei uma resposta dos seus lábios horrendos. Todos têm medo irmão, você despertou para um mundo de medo, estes são tempos de mudança e tão incertos, acha que não sinto nojo desta forma? Acredita por um momento que Nosso Senhor arriscaria seu império por causa de um herdeiro sem tradição? Basta de charadas. O que está dizendo? Você será o último a morrer. Diga-me, Melkaia, onde posso encontrar quem? O mestre está além do seu alcance, Raziel. Ele se faz presente quando deseja e não quando pena. Agiu bem, Raziel. Fui reduzido a isto? Um monstro? Um assassino? Elevado, Raziel. Não reduzido. Consumir a alma de Melkaia lhe concedeu um novo dom. As barreiras não substanciosas como essas não são um impedimento para você no reino espectral. Deseje atravessá-las. Você o fará. Volte ao santuário dos clãs para A alma de melkai lhe concedeu os meios para entrar. Mas tenha cuidado. Todo esse vazio está abandonado, mas não desabitado.